Como foi que a Ada adquiriu aquela arma de gancho que ela usa no Resident Evil 4? O lançamento de Resident Evil 2 Remake criou uma grande polêmica na fanbase da franquia. Como foi que Ada Wong sobreviveu à queda da plataforma do laboratório do Birkin? Prontamente, muita gente associou isso à arma de gancho que ela utiliza no Resident Evil 4. Pronto, explicado. Só que não. Na verdade, a Ada só recebe o gancho depois dos eventos do Resident Evil 2, isso acontece no cenário chamado Death's Door do jogo Resident Evil The Umbrella Chronicles, inclusive é um jogo canônico. Além disso, a morte canônica da Eida no Resident Evil 2 original acontece no cenário Leon B, quando ela atira no Mr. X para proteger o Leon e pouco depois ela ainda joga a Rocket Launcher para ele, para que ele possa derrotar o Super Tyrant. Aida foge do laboratório pelos esgotos, ela tá toda ferida e ela tem o objetivo de chegar até o hotel Apple Inn para encontrar o seu contato. Sim, o mesmo hotel do Resident Evil Outbreak. Só que quando ela chegar lá, o contato dela tá morto. Em um laptop, ela fala com o Esker, e ela mostra para ele que conseguiu uma amostra do G-Virus. Pronto, agora ela só precisaria sair de Raccoon City, certo? E para isso, o Esker diz para a Ada para usar o que está dentro de uma maleta no quarto do hotel. Para que ela possa chegar até o último helicóptero que vai sair da cidade em algumas horas. Adivinha o que tinha na maleta? Sim, a arma de gancho que ela usa no Resident Evil 4. Bom, é isso. Questão devidamente esclarecida a respeito da arma de gancho da Ada. Agora vamos ver como que a Capcom vai explicar, se é que ela vai explicar como que a Aida sobreviveu no Resident Evil 2 Remake para depois aparecer no Resident Evil 4 Remake nessa linha do tempo dos remakes.